Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio Canho Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim, rapaz. Desta vez trazendo aqui agora vídeos narrados para vocês de Mortal Kombat 11, mas com partidas de altíssimo nível para gente poder conferir aqui. De caras como Ninja Killer que nós vamos dar início nesse vídeo de hoje Nós vamos trazer outros aqui, se vocês gostarem, é claro, né? Sonic Fox, tem de Rewind, tem de muitos outros pro players aí De Mortal Kombat com lutas extremamente fodas pra gente poder trazer aqui no canal Mas claro, vai depender muito do feedback aí de vocês Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, é do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem o nosso site que é o meialua.net Que está aqui embaixo no comentário fixado Onde nós postamos lá notícias sobre games análise de games também, crítica de filmes e muito mais, beleza? conheça o site aqui embaixo nos comentários beleza pessoal? então vamos lá meus amigos deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essas lutinhas, nós vamos ver hoje pessoal, Ninja Killa jogando de sub-zero matador, vocês vão ver o que é sub-zero dele, o bicho é brabo pra caramba entendeu? e eu estou pegando obviamente esses gameplays do canal do próprio Ninja Killa que eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem lá, caso vocês não conheçam o trampo que ele tá fazendo aqui no YouTube, vale muito a pena, ele sempre posta lá, cara, partidas de altíssimo nível, então vale demais vocês darem uma conferida depois, beleza? Deixa eu dar uma parada aqui na minha música, vou aumentar um pouquinho aqui, dar um grau no volume, já tá até com uma luta mais romano começada aqui, ó, que eu tava testando aqui primeiro a primeira conexão, né, então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas... Ó, oh, Ninja Killa de Sub-Zero e MK Corvus, é isso mesmo? De Noob? É isso? É isso mesmo, MK Corvus, já começa ali com aquele overhead ali congelando seu oponente Ninja Killa Já passou para aquele outro lado ali, usou muito bem o Breakaway base ali do Noob acontecendo, acabou utilizando o Breakaway também Saiu muito bem do agarrão, Crushing Blow ali com o gancho Já vai fazer aquele combo otimizado Ninja Killa com Sub-Zero com Crushing Blow no final 440 de dano ali rapaz, olha só como é que a diferença de vida já tá gigantesca para o Ninja Killa já vai trabalhando ali o seu zoninzinho com os machados do Sub-Zero. Já trocou de lado ali com o Noob, muito esperto. Já vai botando aquela pressãozinha absurda ali. Os dois ali se respeitando, esperando ali o que que um tá fazendo, o que que o outro tá fazendo. Vai pulando ali com seus machadinhos mais uma vez, o Ninja Killa. Noob trabalhando ali nos seus golpes à distância com o Slide. Toma ali uma machadinha no joelho e leva o primeiro round, nosso querido Ninja Aquila, rapaz. Esse MK Corvus, ele joga muito também, viu, mano? Muito mesmo. Ó, o, o Ninja Killer com esse Sub-Zero dele, cara, é muito absurdo também. Jesus amado. ó Olha só o trabalho de... Como é que fala? De ir pra, ir pra frente do que, que o Ninja Killer faz. Com aquele negócio de você apertar o bloqueio e apertar pra frente ao mesmo tempo, entendeu? O bicho praticamente desliza no cenário, vamos dizer assim. Olha aí, aquele combate Sub-Zero ali acontecendo no canto, sendo muito pressionado ali o Noob agora. Faz um chutinho ali pra cima, não conseguiu nada. Ninja Akira é extremamente paciente ali só na defesa, tacou o gelinho ali. Ó, já vai fazendo aqueles avanços ali com paciência, mantendo seu oponente ali no canto. Consegue ali uma boa recuperação com o Slide ali o Noob, mas a vantagem de vida pro Ninja Akira tá muito grande nesse momento. Vai ali fazendo o seu combinho, utiliza ali o seu gelinho no chão amplificado pra poder ficar safe com a distância do Noob. Consegue pegar muito bem ali o Ninja Killa com o teleporte do Noob Cyber, mas não consegue completar o combo, rapaz. A vantagem de vida está absurda ainda pro Ninja Killa, mas a gente sabe que isso tudo pode mudar por conta de um Feral Blow que acabou de acontecer, meus amigos. Eita, nóis, mano. O Ninja Killer, ele coloca esses filtros aí nos vídeos dele também, ó. Por conta do negócio de sangue que o YouTube não gosta, essas coisas. E toma ali, rapaz, um, uma voadora. Na verdade, um pulo, né? Com um soco. O Ninja Killer deu ali, acabou acertando na cara do noob. E levou essa lutinha que foi bem disputada nesse segundo round, hein, mano. Foi bem disputada, ó. Mais uma partidinha ali agora contra o noob do MK Corvus Já começa ali com um avanço do Sub-Zero, utilizando o gelo amplificado para poder ficar safe. Saiu muito bem do slide ali com o Machadinho. Tá botando aquela pressão ali, trabalhando no D3, né? No baixo X, no caso ali o Noob. Conseguiu ali uma conversãozinha, mas não fez o combo completo. Acabou tomando uma bica ali no peito com Crushing Blow do Sub-Zero. Ó, vai fazendo aquele agarrãozinho ali, trocando de lado com o Sub-Zero. Noob Saibot agora vai querer botar aquela pressão no Ninja Killa. Trabalhando muito bem ali, aquela enganada absurda. Olha o combaço acontecendo ali, rapaz. E o dano que o Noob tá causando aí no Sub-Zero com esse combo otimizado, hein? Excelente agarrão ali agora Mantendo o Sub-Zero no canto Ninja Killa tá numa situação complicada MK Covos ali muito esperto Conseguiu ali um excelente gelinho Vai utilizar o Feral Blow? Eita, não utilizou Guardou recurso ali Consegue um excelente agarrão Situação tá complicada ali pros dois Consegue um excelente overhead ali agora Com o Machado Sub-Zero E gelo amplificado Ninja Killa Extremamente paciente Frio com o próprio Sub-Zero Consegue fechar esse primeiro round, mano Ó, já manda ali o seu combinho com gelinho, já colocando o noob no canto mais uma vez. Vai tentando sair do canto o noob de todo jeito, toma uma bica na cara. Trabalhando ali no seu gelinho. Ó, muito pacientes ele agora, conseguiu aproveitar a oportunidade do ninja aqui. Ela converteu um combinho ali, mantendo o noob no canto mais uma vez. Overhead ali agora, não amplificou o golpe novamente. Meu Deus, o cara não tá conseguindo segurar o botão de defesa em pé. Nossa senhora, meu Deus, é só overhead atrás de overhead O Ninja tá falando assim, então, enquanto você continuar tomando o meu overhead Eu vou fazer overhead e tomo ele também um brutality ali Com esse gelinho que enfiou num lugar muito desconfortável, eu diria Pro nosso querido noob, tá? <risos> Mandou muito bem ali agora o Ninja Kill, Aproveitou que o seu oponente não tava defendendo overhead E fez esse negócio aí o resto da vida nessa partida mais uma ali contra o MK Corvos, Vai se afastando ali agora, trabalhando. Deu aquela bica pra frente. Ele sabe que ele fica safe depois dela. Aproveitou os dois soquinhos. Noob só na defensiva nesse momento. Acaba congelando ali agora. Aproveita a oportunidade. Usa, utiliza muito bem o Breakaway. Ó, acabou utilizando o Breakaway ali também o Ninja Killer, Depois de uma investida do Noob. Vai utilizando as strings ali do personagem. Vai botando aquela pressão mais uma vez o Ninja Killer, Deixando o Noob totalmente aquado ali no canto trabalhando ali nos seus D3, machadinha ali do Ninja Aquila em cima. Trabalhando no D4 ali também, o Ninja Aquila. Mais machadinhos ali, rapaz. Se o, se o Noob não reagir, vai ficar tomando só machadinha no tipo Damage. E foi no desespero com o teleporte do Noob. Foi prontamente punido pelo Ninja Aquila, que leva mais um round, meus amigos. Falando que o cara é brabo. Parece que é só o tempo do Ninja Killa fazer o download do cara na cabeça do jogo dele. Nossa senhora, olha lá. Conseguiu sair fora muito bem de agarrão. Gancho com o Crushing Blow. Muito bem utilizado o Breakout ali pra não tomar o dano completo que seria absurdo no b sybot Trabalhando ali nos D3, nos D4. Mais um combate do Ninja Killa otimizado acontecendo ali no canto com o Crushing Blow ali com a bica final. 482 de dano. E a Kala levando ali no tip Damage mais um round e mais uma luta Ninja Killa. É, meu amigo, o barato tá louco. Essas lutas aqui, ele tá com esse MK Corvos aqui até o momento, né? Vamos trocar pra um outro personagem aqui, pessoal? Pra gente poder dar uma variada até de personagem, quer ver? Eu acho que tem umas outras lutas muito loucas aqui com outros personagens pra gente poder ver um pouco mais esse desempenho do Ninja Killer aí, ó. Ó, Ninja Killer enfrentando um Xangão aqui, ó. Vamos ver qual é. Já começa daquele jeitão. Porque aqui galera, esse vídeo do Ninja Killer que eu peguei é um vídeo de 50 minutos Então tem luta pra caramba aqui cara E ele faz várias partidas com uma mesma pessoa e tal E aí ele vai trocando aos poucos Então pra gente poder dar uma variada até mesmo nos personagens que ele tá enfrentando Pra gente poder ver como ele se comporta com outros personagens né Aí a gente pegou essa daqui agora dele contra o Tsung Pra poder fechar Se vocês estiverem curtindo o vídeo, a narração E tudo mais como tá sendo feito aqui A gente traz mais depois pra vocês E sugiram também, se vocês quiserem, trazer de outros Pro players aqui no canal, entendeu? Ó, a Ninja Killer já começa com uma boa investida ali Utilizou muito bem o Breakaway Com o gancho em seguida, o Tsung Saiu muito bem do agarrão ali agora o Ninja Killer Com o um Crushing Blow, não conseguiu o combo completo ali Mas cavou um pouco mais de dano ali, mano Do que deveria, graças ao Crushing Blow, né? Injaquila já utiliza ali o seu combaço Com o slide amplificado Saiu muito bem nos projetos Olha esse combo do Injaquila mais uma vez acontecendo E fecha aí mais um round Pra ele, rapaz Cara brabo demais Já vai dando aquelas investidas ali Defendeu muito bem o overhead do Shansung Naquele segundo hit Ó, oh, muito bem ali o espaçamento utilizado pelo Shensung. Já se transforma ali no Sub-Zero Vamos ver o que ele consegue fazer Utiliza ali o overhead defendido o gelinho Pelo nosso querido Ninja Killa Porque ele não amplificou o gelo, cara Já consegue um overhead ali o Ninja Killa Com o um combate do Sub-Zero Olha aí o combo otimizado acontecendo 389 de dano Situação complicadíssima pro Shensung nesse momento Toma ali um slide com o Crushing Blow também Pra poder fechar mais uma luta Ninja Killa, rapaz É, brother Pensa num sub-zero absurdo É esse do Ninja Killa, muito absurdo Vamos lá Mais uma vez ali, Xangão já começa com seus foguinhos E Ninja Killa com seu machadinho aéreo Consegue ali uma stringzinha de 3 hits Que o Ninja Killa soltou a defesa Slidezinho amplificado Tacou aquela bolinha ali de parar o tempo Ninja Killa acabou defendendo, olha ali o projeto. Não conseguiu reagir a tempo e toma uma bica no meio da cara Com crushing blow Olha aí, ó, nosso querido chamando o Meet ali pra poder explodir no Ninja Killa. Vai fazendo as suas investidas ali, trabalhando o seu stagger, né, que é começar o combinho e não terminar o combo completamente. Pra poder tentar deixar o cara na defesa e ele continuar trabalhando nesses combos, né, basicamente. Ó, vai trabalhando ali nos staggers, esperando ali uma abertura de defesa do Ninja Killa. Consegue muito bem o Flawless Block, ali o Ninja Killer com um golpe aéreo. Nossa, o Breakaway, ali foi bem no momento exato, quase o Ninja Killer pega na bica pra frente do Sub-Zero, pra poder quebrar esse Breakaway, né, vamos dizer, do shensung Consegue ele um excelente agarrão, Ninja Killer, vai chegando pra frente, gelinho amplificado no chão ali, pra poder ficar safe. Soltou a defesa ali, o shensung ou morreu no tip damage, na verdade, né, e acabou levando mais um round Ninja Killer. Ó, agarrãozinho acontecendo aí, Ninja Killa bota o, o, o Sh Sung, né, <risos> no seu gelinho aéreo ali, ó, transformando o Rain. deu aquela cancelada ali, excelente flawless block do nosso querido Ninja Killa. E olha o combo otimizado mais uma vez, 316 de dano, meu amigo. Overhead ali, que acabou colidindo com o golpe do Shinsung, consegue um belo agarrão poder sair desse canto ali, ó. Mais uma excelente reação do Ninja Killer em cima do projétil do Shamsung. Vai chegando pra frente e pra trás ali. Consegue cavar um overhead com o Crushing Blow mais uma vez. E leva mais uma luta Ninja Killer. Mano, o bicho é muito brabo jogando de Sub-Zero. E o legal, pessoal, é que tem várias lutas do Ninja Killer com diferentes personagens. Ele joga. A gente tá, tá ligado que o, o main dele é Liu Kang, né? Mas ele joga de Sub-Zero. Ele joga outras também, acho que de Cota Alcance, se não me engano. Tem dele de Johnny Cage. Tem um monte, cara. Então é igual eu falei, se vocês curtirem a gente traz mais, entendeu Ó, mandando aquele slidezão maroto ali agora Trabalhando ali no espaçamento Conseguiu um excelente golpe no low ali, né Um combo no low na verdade Shinsung trabalhando no seu D4 Consegue uma excelente conversão ali agora Fez o combo completo ali pra poder ficar safe Caiu no gelinho do Ninja Kill Agora no canto, situação complicadíssima E olha o combo otimizado acontecendo, hein nossa senhora, 474 de dano Gastou seu crushing blow ali agora Deu um chute na canela do Shensung E fechou mais um round Ninja Kila brabíssimo com esse sub-zero Já vai mandando seus foguinhos ali Machadinhos do Ninja Kila, Dá aquela investida com a bica ali do Karate Kid Nosso querido Shinsung Machadinhos ali no joelho Consegue um gelinho amplificado ali Depois do seu golpe aéreo Ninja Kilo trabalhando muito bem ali, só se aproximando, botando aquela pressão. Shensung acaba sendo interrompido com uma bica no peito ali. Utiliza muito bem o seu breakaway. E acaba levando um overhead. Lá vem com base, hein, mano. Eu acho que vai fechar. Eita, passou de lado. Eu acho que ele deu, deu um erro de input ali, mano. E ficou no cantão ali. Tomou um, dois. Vários soquinhos. Com brutality? Não, porque veio o Crushing Blow. Ninja Killa leva mais uma partida, meus amigos. E com isso a gente vai ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal, essas partidas do Ninja Killa narradas aqui né, do Mortal Kombat 11. A gente tem feito isso com o Street Fighter. E algumas pessoas até comentaram sobre partidas do Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham curtido aí de Pro Players né, da gente narrando aqui. Deixem aqui embaixo nos comentários, obviamente. Se vocês querem que a gente traga mais também, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.